Olá tudo bem com vocês? Hoje você vai aprender como você conectar a sua página no Facebook com a sua conta comercial no Instagram. Hum? Se você não tem isso cadastrado então me acompanha. Como é que você vai fazer isso? Quando você tiver facebook.com barra, nome da sua empresa, da sua página, você vai acessar aquele menu, vai mostrar aqui do lado, aquele menu configurações, que é aquele menu horizontal em cima da sua página. Acessando o configurações, você vai ver, vai abrir outra página, vai aparecer no seu menu lateral esquerdo, vai rolando, e você vai chegar no Instagram, clica lá. Clicou lá, você vai ver que no meio da página vai estar tá diferente, e tá, vai mostrar um botão para ou botão ou escrito, eu não lembro direito exatamente, mas vai estar escrito Conectar a sua conta do Instagram Você vai pedir para conectar Se eu tiver alguma coisa errada, vai aparecer aqui do lado, tá? Você vai conectar a sua conta comercial Então se às vezes aparecer o seu perfil pessoal e seu perfil comercial no Instagram seleciona o perfil comercial para fazer essa conexão Fez essa conexão, já está resolvida Um beijinho e até mais